Bora pra análise sem spoilers do filme O Palestrante. E esse é o um novo filme distribuído pela Downtown Filmes, que estreia agora dia 4 de agosto nos cinemas. E, inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite para assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links todos estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui e... nesse vídeo e quero lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso tem acesso a benefícios exclusivos do canal, incluindo um sorteio exclusivo para membros todo mês. E nesse filme aqui o Guilherme, que é um contador, ele tá super infeliz ali na vida dele e aí ele vai viajar pro Rio de Janeiro a trabalho. Só que aí durante essa viagem, né, acontece um mal entendido ali e ele acaba se passando por um palestrante motivacional. E esse é um filme que me diverti bastante, ele é bem engraçado. É, eu vou dizer pra vocês, ele em alguns momentos ali vai pra um lado de comédia mais pastelão, mas ele tem um bom time de humor aqui a gente consegue dar umas boas risadas durante o filme. Na maioria das vezes aqui a gente se pega rindo de situações bem absurdas ali do filme e assim, querendo ou não, a gente já ouviu na nossa vida alguém falando algum desses absurdos, mas claro que na telona do cinema a gente acaba assim, vendo o quão absurdo realmente é. É, o filme é, explora bastante aquelas situações assim de fofocas inconvenientes que vão crescendo meio de maneira desproporcional, aqueles comentários inconvenientes desde o chefe falando coisas absurdas assim, e aquelas situações de ambiente Empresarial assim, que quem já trabalhou No escritório já passou por alguma situação Desse tipo, de momentos totalmente não se Então o filme ele explora bastante esse tipo de situação Essa parte do filme de comédia Satirizando o dia a dia é a parte que eu Mais gosto, assim, eu acho essa parte realmente Bem engraçada, e a parte que eu menos gosto É a parte com piadas mais caricatas Assim, e principalmente quando o filme se leva Um pouco mais a sério, que na minha opinião Os dramas não funcionam muito bem aqui nesse filme é Até porque se a gente pensar, a premissa Do filme é uma loucura total, o cara De repente ele se passa ali por um palestrante Motivacional, mas quando o filme Tá meio que nessa vibe assim, ele funciona Bastante, que os atores eu acho que Funcionam bem, eles respondem bem Ao roteiro nesses momentos, mas como a Gabi falou né, Quando o filme se leva demais a série Quando vai pra esses pequenos dramas assim Eu acho que aí nesses momentos o filme não funciona Tanto e começa a ficar um pouco mais Arrastado também. Tem situações aqui no filme a é lá Chapolin Colorado, Chaves Que eu acho que combina aqui com esse filme E tem outras cenas que me lembraram bastante de The Office também, com esses absurdos dentro do trabalho É, o protagonista aqui que é o Fábio Porchat Ele tá muito bem no papel Dá pra ver que ele tá à vontade É bem o um estilo de papel aqui Que ele trabalha muito bem Ele faz um personagem extremamente divertido, né? E o Porchat, ele também é roteirista aqui desse filme E ele acaba trabalhando muito bem esse humor, assim A gente tem esse personagem que é bem contraditório, né? É, um cara que é, Ele é bem estereotipado, né? Aquele tipo de nerd Extremamente comportado Mas parece que ele tem meio que uma compulsão Por mentir, assim Por manter aquela farsa E nessas situações eu acho que o filme vai muito bem Inclusive ele e a Dani Calabresa A gente tem bastante química aqui nesse filme é, a Dani Calabresa mesmo, ela tá engraçada ali, ela tem momentos que dá pra ver que ela faz caras e bocas ali, responde muito bem as situações, mas o roteiro em alguns momentos não ajuda muito ela, porque dá alguns momentos de drama pra ela, e nesses momentos eu acho que não fica muito bem, assim, eu acho que a personagem dela não responde tão bem, então ela, com aquela vibe mais engraçada, acho que ela funciona melhor. Né? E a classificação indicativa desse filme é de 14 anos, ele é um filme bem direto, bem simples, assim, mas ele é bem divertido, a gente realmente dá muita risada e risada alta, assim, com esse filme. Bom, galera,